Olá! Você sabia que com seu passaporte institucional você pode acessar todos os recursos do Google Workspace for Education? Vem comigo, pois vou te mostrar como você pode ativar seu e-mail institucional e ter acesso a várias ferramentas incríveis. O primeiro passo é criar seu passaporte. Se você ainda não fez isso, acesse passaporte.fms.br e clique em Criar meu passaporte. Você receberá um e-mail com um link para finalizar o processo e cadastrar a sua senha. Aguarde 15 minutos para a sincronização dos seus dados. Após esse tempo, volte ao sistema do passaporte e troque a sua senha. Pode ser a mesma que você já tinha cadastrado. Pronto! Com o passaporte criado e a senha atualizada, vamos ativar o e-mail institucional. Digite no seu navegador, gmail.google.com. E depois clique no botão, Inicie Sessão. Digite o seu passaporte, acrescente o ufms.br e clique em Avançar. Insira a senha do passaporte e clique em Avançar. Leia com atenção e aceite os termos de uso do e-mail institucional. Agora você terá acesso a todos os recursos do Google. Você também pode adicionar o e-mail institucional no seu celular. Se você precisar de uma ajuda mais específica, envie um e-mail para suporte.agitic.ufms.br